Vamos então para a nossa temática de hoje. A temática de hoje é, um, é uma mensagem que diz: Nós viemos aqui para dar certo. É, nós viemos aqui para dar certo. Então, é, às vezes, pela minha experiência por conviver com milhares de pessoas no Brasil, no mundo, né? Às vezes eu, eu a impressão que eu tenho é que nós fomos educados exatamente para não dar certo. É, a educação de homens e mulheres é uma educação tão contraditória, né? tão deseducativas que contribuem para que homens e mulheres tenham muita dificuldade nos relacionamentos. Então, uma das, das coisas que eu mais hoje venho é orientando as pessoas que vão se casar, que querem é, é, é, ter uma vida juntos né, de alguém, né, ou seja, de ter uma companhia, um, né, um, um, um, um companheiro, uma companheira de jornada pela vida, é que você precisa investir em você, em autoconhecimento, você precisa se conhecer melhor, você precisa conhecer a sua história, você precisa conhecer a história dos seus pais, você precisa ter uma vida é, que lhe inspire viver, você precisa ter uma conexão com o seu propósito de vida, né? ou seja, você precisa se conectar com aquilo que que alegra, que inspira o seu coração. Né? Então é muito comum as pessoas estarem vivendo uma vida que não faz sentido para elas. né? É, na minha infância era muito comum a influência dos pais para determinar o que os filhos faziam. Eu tive muita sorte, eu não, não tive isso. Eu, eu escolhi fazer, foi eu que escolhi o que eu queria fazer. Na hora que eu desisti de fazer, eu, eu sou engenheiro eletrônico. Quando eu desisti de ser engenheiro eletrônico, apesar é, apesar de meu pai ter ficado triste, mas ele não ele não interferiu na minha decisão. Ele aceitou, ele respeitou minha decisão, né? Então, quando eu eu, eu fiz a primeira engenharia de Minas, quando eu deixei a engenharia de Minas, fui para a engenharia eletrônica. Ele também não se meteu. Então eu, eu tive graças a Deus, né? Eu tive é, essa oportunidade de decidir na minha vida o que queria fazer. Quando eu deixei, fui foi ser professor de física. Quando eu resolvi deixar de ser professor de física, então eu é, a minha vida eu, eu eu pude escolher, né? Então eu posso dizer para vocês, que eu sou uma pessoa que pude escolher. Eu faço hoje o que eu amo fazer eu sair nessa busca até encontrar um caminho, né, o caminho do meu coração. Então o que eu mais oriento as pessoas que acompanham esse trabalho é que busquem um caminho do seu coração. O que é o, o que é o caminho do seu coração é o caminho que ele inspira, né? É o caminho que você se acorda é, com os olhos brilhando para fazer aquilo. Não tem não tem esse negócio de, de sábado, domingo e feriado, né? Eu faço o meu, né? Não tem é, então assim a gente passa os dias, né, nós, nós administramos o nosso horário, administramos o nosso dia, quando a gente faz aquilo que ama fazer, então, isso é um caminho para que você dê certo. Né? Então, muitas pessoas estão fazendo coisas que não gostam, muitas pessoas estão é, fazendo coisas, qualquer coisa para ganhar dinheiro. né? Então, assim, o dinheiro tem uma energia, né? o dinheiro é sempre bom. Agora, a, a qualidade da energia do dinheiro depende exatamente... É, depende exatamente do seu investimento né, da sua capacidade é, o investimento em você né, porque é exatamente esse, esse investimento em você que faz como que faz com que você possa é, estar é, é, canalizando, atraindo circunstâncias melhores ou piores para a sua vida. Então isso é muito importante que você é, tenha essa tem essa clareza. Né? Então cada um cada um de nós está plantando as sementes que nós mesmos vamos escolher um futuro, né? Então, isso é algo que é muito importante que você tenha essa, essa clareza, né? que você está exatamente construindo, você está construindo a sua realidade, né? Ou seja, e aí a, a, grande, a grande questão, quando nós entramos nesse aspecto da física quântica, nós vamos perceber que nós somos vibração, né? Que nós somos onda, que nós somos energia, e essa energia, ela se materializa, né? É, então, quando nós estamos ali naquela parte mais baixa da escala de frequência, né, que a gente fala a parte que está é, ligada à força, né, abaixo dos 200 Hz, então nós estamos prisioneiros das nossas programações mentais e emocionais. Então, é muito importante que você é, entenda que você pode, né, só você, na verdade, só você pode mexer nessa equação né, na equação da sua vida. Né? Então, quando você é, tem clareza disso, você vai exatamente se conectar. Né? Você vai se conectar é, a novas possibilidades em sua vida. Né? Você vai trazer essa, essa, essa possibilidade de olhar para você é, pelo novo ângulo. Né? E como é que nós sabemos que nós estamos, que nós não estamos dando certo? Olha, se você está a maior parte do tempo doente se você não está feliz com o que você está fazendo, né? é, se você est... se você não gosta de você, né? se você não se estima, se você não se aceita, se você se rejeita, se você não se valoriza, né? então eu pergunto, se você não se valoriza, como é que você espera que as pessoas se valorizem? É, se você se rejeita, você como é que você espera que as pessoas te tratem? se você mesmo não se aceita como você é, né? é, se você tem vergonha da pessoa que você é, então assim o primeiro por isso que o, o, o processo de, de, de evolução ele é um processo de ajuste fino dentro do, da nossa programação, a gente precisa olhar para essa programação interior e a gente precisa se dedicar, nós precisamos é, olhar para aquela frase de Jesus que eu uso muito, né, que é usada exatamente é, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que você vai qual é a qualidade do amor que você dá ao próximo quando você não se ama, quando você não se aceita, quando você não se rejeita? Então tem pessoas que querem resolver os problemas do mundo. Então, o que é que é o que é qual qual é o caminho para que você possa é, dar certo, é primeiro você tem que fazer um ajuste de conta com você. É, você precisa olhar para o seu passado, não numa perspectiva de autopunição, não numa perspectiva de você se culpar por alguma coisa que você não fez bem, não não, não deu o seu melhor. Mas aqui é você precisa olhar para esse passado e você precisa aprender é, quais foram os atratores, né porque é que você foi levado a se comportar, dentro de uma determinada maneira, que fez hoje, que faz hoje você sofrer, que faz hoje você adoecer. Gente, é muita gente doente, né? Muita, muita, muita gente doente, né? É impressionante, né? E a doença é exatamente um sinal de que nós estamos... É, nós estamos tendo uma relação é, consigo, né? Que não é a melhor. Né? Nós estamos tendo uma relação é, é, consigo é, que não que ela está fora do ela tá fora do, do eixo está fora do prumo né então é muito importante é, se você está querendo dar certo olhe para olhe para o seu corpo o corpo não mente né então quanto mais você olha para o seu corpo mais você tem a oportunidade de fazer os ajustes finos né quando a gente olha para a física quântica então nós somos possibilidades tá o que é que significa isso né quando nós estamos dentro do do átomo né? O, o, o que a gente chama de salto quântico no interior do átomo, nada mais é. O salto quântico é exatamente quando o elétron, que é a partícula de carga negativa, quando ela quer ir para um nível mais alto, que está associado a um nível inteiro, ela precisa de energia extra, tá? Ela precisa de energia extra. Quando você, você fornece energia extra para o elétron, ele salta. E esse salto quântico é uma coisa assim linda, é algo... É, é quase que inexplicável ainda ainda é, é algo que você não sabe racionalmente explicar porque o elétron quando ele salta do nível 1 para o nível 2 ou para o nível 3 você não encontra ele no meio do caminho não é possível encontrar o elétron entre as órbitas então salto quântico é algo disruptivo é algo que você sai de um lugar e de repente você instantaneamente aparece em outro lugar tá aí as pessoas me perguntam mas como é que pode acontecer o salto quântico na mente. O salto quântico na mente é exatamente, por exemplo, vocês estão assistindo essa aula aqui que eu estou dando hoje. É, de repente, você se inspira, vai né, aí você está recebendo energia, eu estou trazendo informação de qualidade para você. Quem me acompanha sabe que eu estou o tempo todo envolvido em estudar, em, em, em me apropriar de conhecimentos que sejam transformadores, curativos, porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida. É isso que me faz feliz, né? Ver as pessoas se transformando, ver as pessoas se curando. Esse é o meu legado, né? Exatamente. Ou seja, eu, eu estou aqui para isso. Eu cheguei à conclusão que eu estou aqui para isso. Isso é o que me dá prazer, né? Eu fico muito feliz, né?